50 ideias para reels e TikTok, se vocês precisarem de inspiração, é só continuar a assistir. A primeira ideia que eu tenho para vocês é vocês fazerem um tour da vossa casa, mostrar algo que os vossos seguidores nunca viram, mostrar como é que é o vosso quarto, como é que é a vossa sala, e depois, segunda ideia, mostrar detalhadamente o vosso local preferido. Por isso, se vocês quiserem mostrar alguma decoração específica, Fica a dica. E já que falamos em decoração, a terceira ideia que eu tenho para vocês é vocês mostrarem a decoração que vocês fizeram pelas vossas próprias mãos. E isso dá para dois tipos de ideias. Vocês podem mostrar o antes e o depois, como é que era um objeto e como é que é finalizado, e depois, se os seguidores tiverem muito interesse, vocês podem fazer outro reel em que vocês mostram passo a passo como é que vocês fizeram essa transformação. Agora que estamos a falar em tutoriais, não nos podemos esquecer. Quarta ideia, tutoriais relacionados com o vosso nicho ou com os vossos subnichos. É mesmo muito importante, é algo que de certeza que os vossos seguidores estão à espera de ver, por isso é uma ideia essencial. Outra coisa que se calhar algumas pessoas não fazem, mas que faz todo sentido fazer, são bastidores das vossas sessões fotográficas. Vocês podem fazer coisas mirabolantes para tirar fotos e pode ter um lado mais cómico, ou vocês podem mostrar que com pouco se faz muito. Por isso, seja qual for a mensagem que vocês querem passar, esse tipo de Reels e TikTok funciona super bem. Também relacionado com fotos, explica como é que tu editas as tuas próprias fotos ou até cria um preset para os teus seguidores utilizarem e mostra como é que eles podem utilizar o teu preset para as fotos deles. Ideia número 7, qual é o teu equipamento fotográfico, o que é que tu utilizas, qual é a tua câmera de, de fotografar, qual é a tua câmera de filmar, qual é o teu microfone quando fazes vídeo, expliquem tudo aos vossos seguidores. Normalmente há seguidores que também gostam de fotografia, também gostam de videografia, ou também são colegas de trabalho, influencers, bloggers por isso um é bom conteúdo, seja qual for o vosso nicho. Falando sobre equipamento fotográfico, também não nos podemos esquecer de mostrar como é que tiramos as nossas próprias fotos. É alguém a tirar? Mostra essa pessoa, apresenta essa pessoa, mostra como é que essa pessoa a tirar as tuas fotos, o que é que tu pedes para ela fazer para tirar as melhores fotos possível e se tirar as fotos sozinha, mostra como é que fazes, como é que colocas a tua câmera usas um tripé, usas um suporte em livros, mostra tudo. Outra coisa que podes fazer é uma edição mais criativa das tuas fotos e podes mostrar os bastidores dessa foto, como é que tiveste essa ideia como é que executaste essa ideia e depois se os teus seguidores quiserem ver um bocadinho mais a segunda parte, podes sempre mostrar como é que editaste no Photoshop ou no PixArt. Outra coisa que tu podes mostrar são as tuas apps preferidas do teu telemóvel e esta uma ideia que podes gerar ainda mais ideias, porque podes dividir essas apps por categoria. Pode ser apps de vídeo, pode ser apps de fotografia, apps de edição, apps de produtividade. Por isso, há várias ideias dentro desta ideia. Outra coisa que podes mostrar são os teus jogos preferidos estejas no nicho de gaming em que mostras muitos jogos, mas também podes fazer este conteúdo mesmo que não seja o teu nicho. Eu às vezes mostro o que é que eu estou a jogar e acaba por haver alguém no meu público que também joga e acaba por falar um bocadinho mais comigo e gera mais interação dessa forma. Também a falar em preferidos, vocês também podem fazer as vossas receitas preferidas, fazer um pequeno tutorial e como devem estar a imaginar também dá para dividir em categorias, por isso pode ser sobremesas, bolachas, prato principal, bebidas e dentro dessas categorias Existem tantas coisas que vocês podem falar, por isso ideias infinitas. Outra coisa que vocês podem fazer é um mini vlog. E eu adoro esta ideia porque vocês conseguem dar um lado mais humano à vossa conta, mostrar o que é que vocês fazem para além das redes sociais e eu acho que isso é incrível. Se vocês não tiverem assim grande coisa para mostrar no vosso dia a dia, vocês podem tornar isto num vlog semanal ou até mesmo um vlog mensal, mas isso vai depender completamente de vocês. Outra coisa, livros favoritos do momento. Não precisam de ter uma conta só sobre livros para falar sobre os vossos livros favoritos. Toda a gente lê livros, ou a maior parte das pessoas lê livros, e querem sempre novas recomendações. E por falar nisso, recomendações que vocês têm para um nicho específico. Porque, por exemplo, se vocês tiverem um nicho de motivação, vocês podem recomendar livros sobre isso. Se for sobre beleza, podem recomendar livros que tenham tutorial, com técnicas incríveis que vocês querem que os vossos seguidores saibam, por isso dentro dos livros que vocês leem, dentro do vosso nicho, vocês podem recomendar uma lista de livros para os vossos seguidores. Outra coisa que eu considero essencial é uma introdução sobre ti, uma introdução sobre a tua marca. Acho que é muito importante, principalmente porque há sempre pessoas novas a chegar que não te conhecem assim tão bem e é uma boa oportunidade para o fazer. Não nos podemos esquecer de truques, truques rápidos, coisas que as pessoas podem aplicar sobre o vosso nicho neste preciso momento e esse tipo de conteúdo as pessoas partilham imenso com os amigos. Por isso, se vocês tiverem dicas rápidas para as pessoas aplicarem neste momento, ideia do Reels e do TikTok. Outra ideia que eu tenho para vocês é partilhar um conselho que te deram ou um conselho que tu queres dar aos teus seguidores. Uma frase motivacional que tu achas que é incrível e que vai levantar a moral dos teus seguidores. É muito, muito importante. Outra ideia que eu tenho para vocês é montar o look para os vossos seguidores e é tão simples como fazer clipes a calçar, a vestir, a maquilhar, a fazer o cabelo e depois o look final. Tão fácil quanto isso, mas dá um vídeo incrível. Outra ideia que eu tenho para vocês são transições com looks e para isso vocês não precisam de gravar todos os clipes individualmente como na ideia anterior mas só precisam de se gravar com um primeiro look e depois fazer alguma transição com a mão, ou saltar, ou cair para cima do sofá e depois fazer a transição para a nova roupa é um vídeo bastante fácil de criar mas que gera muita interação. Outra ideia que eu tenho para vocês são os looks da semana e para isto vocês têm que gravar os vários looks dos vários dias da semana e depois juntar todos os vídeos e fazer uma pequena montagem. Outra ideia que eu tenho para vocês é vocês mostrarem a foto final, a foto resultou da vossa sessão de fotos, mas depois quero que vocês mostrem as fotos que não resultaram, as fotos ficaram mal. Isto é também é uma boa forma de vocês mostrarem que vocês não são perfeitos, que vocês também têm falhas, mas que tentando e experimentando as coisas acabam por correr bem, por isso dá uma boa mensagem positiva e vocês conseguem brincar um bocadinho com vocês e o facto de errarem que é absolutamente normal. Falando em fotos, evolução das vossas fotos. Ou seja, mostrar como é que vocês fotografavam ou como é que vocês tiravam as vossas fotos há uns anos atrás e mostrar como é que são as vossas fotos neste preciso momento. Outra coisa bastante interessante que é um tipo de vídeo que também viraliza bastante facilmente que são as transformações. Transformação de peso é só uma ideia, vocês podem fazer transformação dos vossos desenhos, transformação da vossa edição, como vocês editavam há uns anos e agora, transformações no geral. Outra ideia que eu tenho para vocês e que é super criada, é um creche comigo. E a única coisa que vocês têm que fazer é encontrar fotos e encontrar vídeos ao longo dos anos e depois fazer a comparação como vocês são agora. As vossas hitters vão crescer com vocês de certa forma neste vídeo curtinho, acho que é uma ideia incrível. Outra ideia que gera muita interação, pode até ser de haters, por isso tenham isso em mente, mas é falar sobre mitos uh, que ocorrem no vosso nicho e dizer porque é que eles estão errados. E, Muita gente não vai concordar com vocês, mas interação é interação, por isso não se deixem de ir abaixo se vocês receberem comentários negativos, é normal. Outra ideia que também pode gerar alguns comentários negativos mas que gera imensa, imensa interação é vocês falarem sobre coisas que pessoas no vosso nicho fazem que estão completamente erradas e que vocês não concordam absolutamente nada. Como vocês não devem estar a imaginar, vão receber alguns comentários negativos de pessoas que não querem saber da vossa opinião, o que é absolutamente normal, mas também vão, por outro lado, receber muitas partilhas de pessoas que concordam com vocês, só que não tinham forma de dizer ou não tinham tanta influência para o fazer. Por isso, certeza que vocês vão receber imensas partilhas se fizerem estas duas ideias. Podem ter certeza. Rotina de beleza O que é que vocês fazem? Que cremes é que usam? Os vossos cremes favoritos? Falem sobre isso. A tua maquilhagem do dia a dia, que maquilhagem que tu usas, Todos os dias, ou quase todos os dias, como é que aplicas, que produtos usas, Fala sobre isso. A tua rotina de maquilhagem, que creme pões primeiro e porquê? Que creme é que usas e porquê? O que é que tu fazes depois de estar maquilhada, se colocas algum fixador? O que é que fazes para desmaquilhar de forma mais saudável para a tua pele? Muita gente tem rotinas diferentes, por isso é importante falar sobre a tua, porque de certeza que vai ser diferente a alguma dos teus seguidores e eles vão ficar interessados de saber um bocadinho mais tutorial maquilhagem e esta ideia, como vocês devem estar imaginada, dá para várias, pode ser tutoriais de maquilhagem com cores quentes, com cores frias, com neons, depois pode ser para eventos para o Natal, para a Páscoa, para o Carnaval e pode ser para cosplay, para várias personagens, por isso as ideias são infinitas. Depois, um tutorial de uma maquilhagem um bocadinho mais criativa, pode ser com figuras mágicas pode ser com desenhos, o que vocês quiserem. Ainda falando em maquilhagem, produtos favoritos de maquilhagem e porque é que vocês gostam deles? Que resultados é que vocês tiveram? Teste a produtos novos de maquilhagem. E isto é algo excelente. Com certeza que vocês fazem algumas compras novas de maquilhagem e pensem sempre que um novo produto iguala a um novo conteúdo. Porque vocês vão querer testar com os que os vossos seguidores querem dar as primeiras opiniões. Nunca se esqueçam disso é mesmo muito importante. Rotina da manhã, o que é que vocês fazem depois de acordar? Quais são as primeiras coisas que vocês fazem no dia? Olham para o telemóvel, vão beber café com leite ou fazem cevada, falem sobre isso com os vossos seguidores, pode parecer uma coisa que não tem muito interesse, mas acreditem que tem. Rotina da noite, como na rotina da manhã, falem-se connosco sobre o que é que vocês fazem depois de um dia de trabalho, se vocês leem, se vocês vão jogar, se vocês foliam a cara, se vocês leem um livro à luz das velas, contem-nos tudo. Tutorial de cabelo. É mesmo muito importante e vocês não precisam estar no nicho de cabelo para fazer isto. Mostrem-nos penteados rápidos e simples que nós conseguimos fazer muito facilmente, que podemos experimentar agora se quiserem. É uma ideia incrível para gerar mais interação com os vossos seguidores e mostrar algo prático. Dicas de produtividade. Falem com os vossos seguidores, mostrem como é que vocês conseguem criar conteúdo, publicar conteúdo, interagir com eles, ter uma vida social, estudar e trabalhar expliquem como é que vocês conseguem fazer isto tudo sem enlouquecer. Como é que é a vossa rotina de self-care? Expliquem-nos como é que é um dia para vocês em que só vão tratar de vocês, vocês colocam uma marca, vocês acendem umas velas, vocês leem um livro, expliquem-nos tudo em pequenos clipes e vocês podem fazer a voice-over, que é colocar a voz por cima desses vídeos ou colocar um texto a descrever o que é que vocês estão a fazer. Não nos podemos esquecer de unboxing unboxing é mesmo muito importante porque é uma peça de conteúdo, é algo que gera curiosidade dos vossos seguidores é eles quererem saber o que é que vocês compraram, em que loja que produtos é que vocês compraram, de que marcas e isso gera outra ideia que é vocês para cada um desses produtos que vocês retiraram do unboxing, fazer outras peças de conteúdo, porque as pessoas já estão curiosas com esse unboxing, com esses produtos e vocês até podem perguntar nas stories o que é que eles querem ver mais, que produtos é que eles querem ver primeiro e começam a gerar mais interação com os vossos seguidores dessa forma e conseguem saber que os próximos reels ou TikToks vão ter imensa interação porque o vosso público já sabe o que vai esperar porque foi ele que pediu por esse conteúdo isso é muito inteligente. A outra coisa que vocês podem fazer, se não for o vosso nicho não há problema mas acho que vocês deviam incluir este tipo de conteúdo de vez em quando que é conteúdo mais cómico, mostrar um lado mais divertido do vosso nicho, mostrar alguma piada que vocês ouviram e que querem repetir e é algo que pode ser bastante engraçado, porque fazem a rir os vossos seguidores e criar emoção, gerar emoção com os vossos seguidores é das coisas mais importantes. Outra ideia que eu tenho para vocês é vocês mostrarem as coleções que vocês têm, pode ser selos, pode ser maquilhagem, pode ser máquinas fotográficas, o que vocês tiverem, expliquem aos vossos seguidores, mostrem aos vossos seguidores, expliquem aos vossos seguidores porque é que vocês criaram esta coleção, porque é que vocês se lembraram disso, Outra ideia que eu tenho para vocês é vocês falarem sobre os vossos hobbies, o que é que vocês gostam de fazer para além das redes sociais, gostam de Ar, mostrem, gostam de fotografia, mostrem outro conteúdo que vocês acabaram por não publicar no Instagram, por não estar no vosso nicho, mostrem mais sobre isso, sobre os vossos hobbies e criem mais interação com os vossos dessa forma, perguntem-lhes também quais são os hobbies que eles têm que pouca gente sabe, acho que seria bastante interessante. Esta ideia é uma ideia que vocês se quiserem começar, acho que deviam começar hoje <risos> que é um vídeo que demora algum tempo a criar, que é o vídeo do teu ano, ou o vídeo do teu mês, ou o vídeo da tua semana que é para mostrar alguma coisa que foi acontecendo, ou a tua evolução, ou os vários outfits que foram usando ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano podem até criar selfies uma por dia e depois fazer uma montagem de todas as fotos é super interessante, demora um bocadinho mais de tempo, mas o resultado vale super a pena. Vídeos com transições, não nos podemos esquecer disso, porque as pessoas ficam coladas ao telemóvel a tentar perceber como é que as pessoas fizeram aquela transição e também ver o que é que vai acontecer, ver como é que o vídeo vai acabar. Normalmente esses vídeos estão mais ou menos em loop, por isso a média de visualização desse tipo de vídeos é tão alta e é dos vídeos que mais viraliza por isso tenham atenção e tentem criar muitas transições nos vossos vídeos outra coisa que não nos podemos esquecer é a inspiração através dos nossos seguidores vocês podem ver uma foto incrível que eles fizeram e tentar criar podem pedir aos vossos seguidores para escolher vários emojis e a partir desses emojis vocês criam uma roupa ou uma maquilhagem podem até criar conteúdo através de uma pergunta que o vosso seguidor fez. À medida que vocês forem criando mais conteúdo relativo aos vossos seguidores, mais seguidores querem entrar nesse jogo. Por isso, quando vocês começarem a criar conteúdo sobre os vossos seguidores e relacionados com os seguidores, mais conteúdo vocês vão conseguir gerar. A sério, é um ciclo interminável, o que é ótimo. Outra coisa que não nos podemos esquecer é colocar conteúdo motivacional de vez em quando no nosso conteúdo mesmo que não seja o nosso nicho, porque nós estamos todos a passar por alguma coisa na vida e às vezes precisamos dizer, olha, vai tudo correr bem e vamos todos ficar bem, só precisamos de ser fortes e continuar nesta luta juntos. E é uma coisa tão simples, é uma coisa que parece super inútil, mas acreditem que vale super a pena porque pode marcar a vida de algum dos vossos seguidores, pode motivá-los, pode até ajudar o vosso seguidor a ter um dia melhor, nunca se sabe. Por isso acho muito importante vocês criarem conteúdo desse, pode ser conteúdo falado, pode ser um mini vlog do vosso dia em que vocês colocam algumas frases motivacionais, o que vocês quiserem, mas desde que motive o seguidor a ser melhor e a ter um dia melhor. Outra coisa muito importante que eu digo sempre, e não quero que vocês esqueçam, é republicação entre redes sociais, todas estas ideias que eu estou a dar-vos agora, eu quero que vocês se utilizem no TikTok e no Reels, não quero que vocês tenham muito trabalho a criar este conteúdo, não quero que vocês sintam necessidade de criar conteúdo diferente para ambas as redes sociais, se vocês não quiserem colocar exatamente o mesmo conteúdo, podem colocar todo o conteúdo no TikTok e colocar só algumas coisas específicas no vosso Instagram, pode ser assim, mas isso vai depender completamente de vocês, mas nunca se esqueçam que tudo tudo que vocês fizerem no TikTok podem sempre publicar no Reels, nunca tirem muito tempo da vossa vida social para as redes sociais, é mesmo muito importante e eu não quero que vocês esqueçam disso. E recriar tendências, isso é muito importante, vocês podem pegar numa música que está nas tendências ou num tipo de vídeo que está nas tendências e recriar para o vosso nicho. Isto é muito importante e eu quero que vocês prestem atenção a isto porque quando uma coisa já está nas tendências, quando vocês já percebem que alguma coisa está nas tendências, quer dizer que há muita gente a tentar fazer exatamente o mesmo processo, exatamente o mesmo vídeo para viralizar, porque sabem que um viralizou assim, por isso querem tentar fazer o um mesmo, mas isso raramente acontece, só os primeiros é que conseguem fazer isso porque é algo novo, é algo que está a aparecer na For You Page ou no Reels, por isso é mais fácil vocês serem encontrados dessa forma, mas se vocês pegarem a uma coisa que está a ser repetida constantemente, mas mudarem ligeiramente para o vosso nicho vai ser alguma coisa diferente, vai ser alguma coisa que se destaca, por ser alguma coisa diferente da trend, estão a perceber? Porque se tentarem fazer tudo igual, vai ser tudo a mesma coisa, ninguém se vai conseguir se destacar, mas se vocês tentarem recriar, mudar um bocadinho a narrativa para o vosso tipo de nicho, vocês destacam-se de certeza absoluta. Se vocês quiserem um vídeo de como eu encontro as trends das músicas e dos vídeos e uso isso a meu favor, de forma a conseguir criar muito conteúdo em poucas horas, digam nos comentários e espero que este vídeo vos tenha dado imensa imensa inspiração para criar muito conteúdo para os próximos meses e vemo-nos para a próxima semana. Tchau! Diquinha super rápida vou passar desta foto para esta foto. Vamos começar!